o maurício mococa hoje vou fazer um vídeo aqui mostrando como trabalhar a as na profundidade para saber a profundidade que tá o minério a água e nós estamos aqui com nosso amigo edson aqui que vai ajudar a gravar e ele tava meio sumido mas agora ele apareceu tem gente perguntando aí no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 Vai mudar mais lindo. Pode Vai, nós vamos deixar uns par de varas aqui no chão. Quer dar um zoom um aqui? Pode. Deixa eu as junto aqui, que aí é, dá uma filmada nessa tudo aqui. Filma por cima. Vai filmar mais longe para pegar as inteiras.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 agora eu vou chegar em cima, ela vai cruzar de novo, nós vamos fazer o teste outra vez um, dois, três, ela cruzou agora como eu já sei que a metragem que está então eu vou pegar mais perto Variônica, está com 10 metros de fundura você descruza ela não descruzou, pode ver que ela não mexeu